Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A revista Reconexão Periferias recebe mais uma entrevistada muito especial. Macaé Evaristo, educadora, toda uma carreira de professora na rede pública de ensino de Minas Gerais, assistente social de formação está fazendo doutorado em educação e foi eleita, agora, em, eh, deputada estadual em Minas Gerais. A Macaé é, é autora de um livro chamado Uma Força Negra na Cena Pública. Eu acho que esse pode ser o resumo eh, da sua própria história e retrata muito bem quem é você o título desse livro não é Macaé muito obrigado por aceitar aqui a nossa entrevista seja bem-vinda obrigada pelo convite obrigada por estar aqui batendo esse papo com vocês é, na verdade o livro né a autoria não é minha eu sou a, a biografada é uma biografia analítica é, foi escrita por dois professores lá da universidade Federal Fluminense, que é o Jailson de Souza Silva e a Eliana Silva. É, e é, na verdade é uma, a minha biografia conta a minha trajetória, mas também é permeada por outras pessoas que não estão falando necessariamente da minha história, mas muito mais da conjuntura é, política desse tempo, né, que eu vivi, que por onde perpassa aí a minha trajetória. Então, é bem legal, tem, tem entrevista com Miguel Arroio, falando sobre as políticas educacionais, os movimentos né, de renovação pedagógica. Tem Ailton Krenak, que vai tratar da questão indígena. É, eu trabalhei e trabalho ainda com formação de professores indígenas, é uma parte importante aí da minha trajetória profissional. Tem a professora Heloísa Starling, que está falando mais da democracia, da retomada da democracia, e analisando também um pouco o que foi a primeira experiência de um governo do campo democrático e popular em Belo Horizonte, né? a cidade onde eu sou professora, que foi o governo do Patrus Ananias. Tem jovens que vão falar de movimento de juventude, então é bem interessante, acho que vale uma boa leitura, até trouxe aqui para mostrar para todo mundo essa capa eu fiquei muito feliz aí é, com esse livro e no momento também eu acho que é importante que a gente tenha trazido o debate né da da, da importância da representatividade né, e da participação de mulheres e de mulheres negras na política Olha, enquanto eu e a Macaé conversamos aqui, estamos no início do mês de novembro de 2022. O Lula foi eleito presidente. Nesse período aqui também estamos acompanhando uma série de atos, de locautes, de atos ilegais pedindo intervenção militar. Então, temos aí um período bem desafiador pela frente. E é sobre isso que queremos também conversar com a Macaé. Macaé, eu tenho, eu vi algumas entrevistas suas, você fala muito na escola pública, com o um projeto pedagógico compartilhado, não aquela coisa hierarquizada, seriada, como um, o terreno da transformação. Como é, praticar esse ensino num, num momento como esse em que a gente está vivendo, inclusive em Minas Gerais, é, com a eleição de um governo que não é, né, é adepto desse tipo de educação transformadora? Bom, acho que em Minas nós estamos vivendo um tempo de muita luta e de muita resistência. Né? Eu sempre gosto de reafirmar uma ideia que é do Alice Teixeira A escola pública é a fábrica de se produzir democracia, porque é o espaço da convivência democrática, é o espaço da pluralidade, é o espaço da, da, da liberdade, né? De, de, de aprender da liberdade de ensinar e da gente poder colocar em questão pensamentos, pontos de vista diferentes. Então, é, pensar a escola pública nessa lógica é pensar uma estrutura de fortalecimento da democracia, que, no caso do nosso país, né, nós saímos dessa eleição e a gente hoje respira né, porque venceu o princípio democrático. Venceu a, a Constituição de 88, né? venceu a possibilidade da, da nossa existência. E aqui eu quero dizer, como mulher negra, que a gente lutou, né? nós lutamos pós 300 anos de escravatura, pela nossa, pelo reconhecimento dos nossos direitos e da nossa cidadania, que está sendo ameaçada né, por esse pensamento é, autoritário que tentava se articular e fazer frente no país. Em Minas Gerais, né, o atual governador, e que foi reeleito governador, ele tem um pensamento bem distinto em relação à agenda da educação pública. É, ele é privatista, né, mas, para além de querer privatizar a, a educação, é, ele tem... Ele hoje, né, trabalha numa agenda, não só de entregar as escolas públicas para a iniciativa privada, mas é um governo também que compactuou, compactuou com cortes na educação, né? é, é um governo que compactuou com essa ideia de uma escola cívico-militar, que para mim é uma, é uma ideia autoritária, né? porque muito distinto, às vezes as pessoas falam, ah, mas os colégios militares... Bom, uma coisa é uma, uma escola para filho de militares, que tem um função, está lá na, é, na, na legislação, é uma, é uma assistência ao militar. Outra coisa é a gente pensar numa escola construída numa égide autoritária, repressora, para as camadas populares, que, inclusive, né, é atenta contra, vou dizer, contra meninas negras, porque não pode usar o black, isso a gente viu acontecer, que atenta contra o direito dos estudantes, porque pensa que, o, que a escola é um quartel, portanto, pode agredir crianças, bater crianças, privar crianças de sua liberdade. Então, isso é muito grave. Né? E essa é toda uma agenda que nós temos que lutar aqui em Minas Gerais. Inclusive, foi uma das, vamos dizer assim, bandeiras do meu processo eleitoral. É um mandato que foca, né? vai focar na agenda de fortalecimento da educação e da escola pública. Uma escola que ela seja plural, que ela respeite as diferenças, que ela esteja sintonizada com o um projeto de desenvolvimento sustentável para a população. E eu falo como mãe também. né? Eu, e e, e como, como uma pessoa que eu falo que devo né, a minha história à escola pública. Minha mãe era professora de escola pública ficou viúva muito cedo, com quatro filhas, né? e eu falo que meninas negras têm quase já um destino pré-desenhado pelo autoritarismo e racismo da sociedade. E a escola pública foi esse mecanismo né? de emancipação social. As, as mães, as mulheres, né, gente. eu falo, nós não queremos arma, nós queremos livros, né? nós queremos fazer essa revolução por meio da educação, nós queremos ter creche para os nossos filhos, a é, escola queremos educação integral, queremos educação profissional de qualidade, como que proveu os institutos federais, acesso à educação superior. Então, é, foi, foi esse o programa. Né? A minha compreensão é que o que venceu foi esse programa do presidente Lula, e é isso que nós queremos ver implementar. Em Minas Gerais, com certeza, não vai ficar na contramão. A gente tem aqui uma bancada progressista, importante, mas mais que isso a gente tem uma bancada significativa que sabe o valor da escola pública, portanto defende a escola pública. Macaé, você, tua mãe, né, trabalhou como professora da escola pública, você provavelmente estudou nos primeiros é, anos da sua educação formal sob o regime militar e, e no entanto, está aqui você com essa cabeça ótima, com essa visão libertária é, com essa visão emancipatória né? o que fazer a partir de agora porque houve a vitória eleitoral é, desse projeto de emancipação e de liberdade, mas há também um conjunto de, de forças autoritárias né, é, que vão querer impor o, o seu projeto. Qual é o segredo? Como que professores e estudantes podem, na sua cabeça, como é que pode ser, na prática, executado um projeto de resistência e transformação na escola pública. Bom, eu também, você tá vendo, eu estou aqui com o Paulo Freire, né? Eu sou freiriana de formação, então assim eu acredito numa educação para a transformação. Uma educação para a transformação não é uma educação doutrinária, mas que a gente possa aprender e utilizar os conhecimentos para a compreensão do mundo. Eu acho que o Paulo Freire chamava muito a gente para isso. Eu sou, minha mãe era professora e eu sou professora. Fui professora de escola pública dos anos iniciais durante muitos anos da minha vida. Né? E, e sei que a gente pode, sim, fazer a diferença. É, aprender a ler e escrever muito bem, isso faz diferença. Né? Ter acesso à ampliação do universo cultural, isso faz diferença. E compreender os próprios problemas do dia a dia. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas a gente pode discutir isso com as crianças? Eu gosto sempre de dar um exemplo, eu trabalhei muitos anos aqui em Belo Horizonte, num aglomerado da Serra, numa área né, de muito pobre que, lá nos anos início dos anos 90, as famílias não tinham acesso à água, como em muitos lugares do nosso país, ainda hoje tem famílias que não têm acesso à água potável. E eu brinco que minhas crianças de 8, 9 anos, muitos, né, eles imaginavam que faltava água da comunidade porque a água não sobe o morro. Né? E eu lembro que, à época, a gente fez um longo projeto, um longo debate, que envolveu uma série de experimentos né, é, científicos e, e, e envolveu, inclusive, uma visita né, a um outro bairro de Belo Horizonte, já um bairro de classe média alta, que fica né, é, também no alto da serra, e eles viram que a água sobe o morro, né, gente? porque tinham piscinas, as pessoas tinham... Então, a gente a gente compreende eu acho que a escola pública é esse espaço da gente compreender né a vida é entender o nosso lugar sair do determinismo né, é entender que há um processo e há também uma construção política que sustenta a desigualdade eu vejo a escola pública nesse lugar né você fala, eu estudei é, durante o regime militar mas tive professores é, arrojados, maravilhosos, que marcaram a minha trajetória, né? É, que não tiveram medo. Eu acho que essa é a grande questão, né? quando a gente fala assim, a esperança. né? É, não é que a gente não tem medo, mas é que a gente não se deixa paralisar pelo medo. Né? Na verdade, a gente faz do medo a nossa alavanca para seguir em frente, porque a gente acredita também na nossa capacidade de organização. Eu acho que a escola pública é isso, né? e é também um espaço, gente, do encontro. E não é só o espaço dos conhecimentos disciplinares, mas também é o espaço do encontro com o outro, é o espaço da convivência e da convivência democrática, né? Então, eu penso que essa é a grande contribuição hoje de educadores, de professores, seja lá da educação infantil, seja do início dos anos, nos anos iniciais, ao longo da educação básica, na né? escola ela cria esse campo de possibilidade, pelo menos a minha trajetória diz disso, né? de, de uma certa insubordinação a um determinismo e a uma agenda, né? que eu vou dizer assim, que o racismo estrutural, que o patrimonialismo, muitas vezes, querem é, nos fazer crer né? e ficar silenciados. Né? O Paulo Freire falava de esperançar, né? que é uma esperança ativa, em atividade, não é de cruzar os braços, mas é de seguir em frente de a luta. Enquanto você falava, eu lembrei de uma pregação de um pastor aí, recentemente, que ele fazia campanha, pedia abertamente para os seus fiéis votarem no projeto autoritário, e para exemplificar o mal que ele enxergava na candidatura do Lula e das Forças Populares, ele disse o seguinte, olha, os filhos estão indo para a universidade e voltam das aulas questionando os pais, onde é que já se viu uma coisa como essa? Então, aquela ideia da hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é um valor muito forte para essa direita, e me parece que é um dos maiores temores que eles têm. E você falava que, mesmo dentro de uma estrutura hostil à liberdade, que pode acontecer dependendo da prefeitura, dependendo do Estado, a figura do professor ganha ainda mais relevo, e você fala até em, em subordinação. Aí eu pergunto, é importante que os professores também é, construam um movimento para que é, não fiquem isolados e tenham pontos de referência em outras escolas, construam um movimento nacional a despeito é, de estruturas oficiais? Eu, eu acredito muito no, no coletivo, na organização coletiva e eu costumo sempre, que eu trabalho com formação de professores, dizer isso, da importância da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? para além da organização sindical. Né? Eu sempre participei muito de movimentos, né? é, de, de articulação pedagógica mesmo, de articulação entre escolas. Né? Por exemplo, assim nós sobrevivemos à, à, L, à, à lei de diretrizes e base 5692, por exemplo. E era toda organizada numa lógica né, de, de fragmentada, é, seriada, que não considerava o contexto onde você estava atuando, o contexto dos estudantes. E eu participei de inúmeros movimentos né, movimentos de alfabetização, professores que se organizavam para acompanhar grupos de estudantes, para evitar que eles ficassem é, reprovando ano a ano que questionavam aquela estrutura. Eu acho que mais do que nunca é esse momento. Veja. Esse governo que é está e eu vou dizer, isso também né, a gente lê em outros governos totalitários, eles atacam a escola pública e atacam também a figura do professor. Porque, veja bem, a, a, a nossa autoridade ela não pode ser construída pela força. Né? Essa ideia de que é, quem pode, manda, obedece quem tem juízo é a síntese da falta de argumento. Da, da falta de diálogo, porque, na verdade, a gente precisa construir, né? são princípios comuns, são pontos comuns. É, é, a autoridade né? ela, ela, ela precisa vir não pela força. Essa, essa é a ideia da democracia, né? porque quem acha que a autoridade tem que vir pela força né? Tá aí pedindo intervenção militar. Nós não acreditamos nisso, a gente, nós já saímos é, é, desse espaço. E acho que a, a escola pública ela, ela serve, sim, para esse, esse exercício, para essa, essa vivência. Eu acho que desde, desde muito jovem, né? uma criança, quando entra na escola, ela se confronta com o diferente, eu vou dizer, crianças negras, por exemplo. Falar, onde é que a gente descobre que tem racismo? Né? Muitas vezes é quando você entra na escola, e aí, de repente, você começa a ver que tem outra, outra lógica em curso. Então, eu, eu, eu penso assim, nesse momento né, que nós estamos vivendo, eu acho que é total recusa né, a perspectivas autoritárias, a perspectivas totalitárias, e, no meu pensamento, a nossa autoorganização né Eu já atuo desde, desde 2016, desde o golpe na presidenta Dilma, né, que eu participo de, um, de uma articulação para a formação de lideranças na Juventude de juventude, eu participo de um projeto que se chama Seja Democracia. E nós perpetuamos aí, ao longo da pandemia, formando lideranças jovens nas comunidades, né? a partir dessa agenda, o valor da democracia. Porque muitas vezes as pessoas acham que uma série de conquistas e direitos, que, que eles são eternos. Né? E eu lembro aqui do livro da Angela Davis, quando ela chama atenção, a liberdade... É uma luta constante. E aí, entendendo liberdade como um processo democrático, é uma luta constante, porque dentro de uma estrutura democrática nós podemos, sim, eleger governantes autoritários que querem caçar os nossos direitos. Então, é atacar a escola pública, tentar implementar a escola cívico-militar, atentar contra a ética, dos trabalhadores e das trabalhadoras de educação. A gente viu muito isso, muito. Tentativa de desmoralizar o professor, a professora, com coisas absurdas. Né? Eu falo, eu tenho mais de 30 anos da educação, eu, eu conheço escolas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, pelo Brasil inteiro, sei da responsabilidade, sei da responsabilidade com que as escolas, os trabalhadores, os diretores de escola cuidam do projeto pedagógico das escolas. Né? Então, atacar contra essa instituição, e aí veja bem, onde é que o Estado está né, mais próximo das comunidades? Eu falo, a primeira coisa que as, que, as, que as comunidades se organizam, né, gente? Por água, luz e escola. Qualquer comunidade quer ter uma escola ali. Então, é muito importante para esses setores que estão se organizando também na ponta, quebrar quebrar essa presença do Estado. Quando o Estado se ausenta das comunidades, aí sobra espaço, né, gente, para outro tipo de poder, para as milícias, né, para o tráfico de drogas, para as igrejas. Você tira essa presença do Estado das comunidades. Então, assim, para mim é, é muito sério isso. Por isso, eu defendo a escola pública e acho que a gente tem uma grande tarefa pela frente, né, que é que é desconstruir essa ideia, vamos dizer assim, esse ideário fascista que ganha corpo, e aí eu vou dizer, com financiamento, com interesses por trás, quer parecer ser uma estrutura genuína de organização, não, mas a gente sabe que tem financiamento. E aí a gente precisa ir atrás também de quem são essas pessoas que estão atentando contra a Constituição. É, eu, eu, eu pensava nisso hoje pela manhã, porque colocaram, tocaram um terror na cabeça da população, e parte da população comprou essa ideia de que haveria um movimento comunista internacional articulado para sequestrar a família, a bandeira e não sei o quê. E as pessoas não sabem que existe uma articulação internacional poderosíssima da extrema-direita com dinheiro pesado de empresários, grandes corporações multinacionais, querendo sequestrar a nossa bandeira, sequestrar a brasilidade. Né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que mostrar para as pessoas, né? para as pessoas saberem. É, a, a, a história que você contou da água lá no, no morro é sensacional, né? é uma forma de as pessoas compreenderem a sua... É, vida e o valor da, da ação coletiva a partir da escola. Você a, defende que é, é necessária a construção de mais escolas nos territórios, nas favelas, nas comunidades, ou não é essa uma primeira é, medida a ser tomada, e sim melhorar o que existe? Ou as duas coisas são necessárias? Olha, nós, nós precisamos de investimento. Né? Do ponto de vista de infraestrutura, se a gente pensar, por exemplo, a educação infantil, que esse governo aí cortou 97% do financiamento para construção de creches para o ano de 2023. Esse é um tema que a equipe de transição vai ter que se debruçar sobre ele. Nós tínhamos, com o Plano Nacional de Educação, uma meta que chegaríamos em 2022 com pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 matriculadas em creche. Isso não se configurou, e esse corte, mais um corte, que é corte sobre corte desde 2016, previsto para 2023, inviabiliza os municípios brasileiros para ampliar a educação infantil na medida necessária, precisa de aporte do governo federal. Não farão isso sozinho. Então, quando a gente pensa, é preciso? Sim. Se você pensar em creche, né, pré-escola, precisa ter investimento. E a educação integral? Porque eu falo, a perversidade desse governo que aí está é que atrasou um, um projeto de desenvolvimento para o conjunto da população brasileira também está no Plano Nacional de Educação, uma meta de ampliação da educação integral. E nós sabemos hoje ser uma necessidade premente, principalmente nos grandes centros urbanos, onde as famílias, e vão dizer, muitas mulheres é que são as chefes de família, precisam né, saber que podem trabalhar e que seus filhos estarão é, imerso num ambiente de desenvolvimento, de educação, é, de acesso à cultura, esporte, enfim, né? é, pensar um projeto de educação integral. Eles os atrasaram né? fortemente. Mexeram no regime de partilha do pré-sal, que pressupunha 75% de recursos para a educação, 25% do SUS. Ou seja, educação, saúde, assistência social, cultura. Foi completamente destruída por essa agenda que aí está. Né? Sob um suposto uma, uma suposta ideário né? de que as famílias, por si só, né? elas conseguem educar os seus filhos. Veja, esse é um tema que a gente já tinha superado há séculos, mas olha, os eugenistas do final do século XIX achavam que em três décadas terminaria a população negra no Brasil. Isso porque já imaginavam que tinha exterminado toda a população indígena. A República Brasileira, ao se instaurar, não pensou em escolarização para a população negra, que lá no início do século XX era a maioria da população brasileira, e continua sendo. Eu acho que o grande debate que nós vivemos aí também nessa eleição é quem a nossa República considera no seu escopo de cidadania. É pensada a cidadania para o povo negro? É pensado, de fato, a cidadania para a população pobre, para a população do campo no nosso país? Né? Que é uma população que tem direitos? Então, a gente discute o Estado Democrático de Direito na Constituição de 88, mas a gente sabe que nas comunidades, a qualquer hora, né? a gente pode ter a nossa casa invadida e isso é considerado natural. E o que é pior, né? O Bolsonaro, lá no início do governo, dizia bandido bom é bandido morto, mas o que ele praticou é foi assassinado pela polícia, é bandido. Ou seja, não tem nem, nenhuma. Né? Quando ele diz que todo favelado é bandido, eu falo, é uma atualização de um discurso escravocrata. É uma, é uma atualização de um discurso que não considera o conjunto da população brasileira dentro dessa esfera dos direitos construídos pela Constituição de 88. Então, ele diz, eu atuo né, dentro do parâmetro da Constituição, não é verdade, não é verdade, porque ele atua contra o direito à vida, né? ele, ele destrói a escola pública, mas libera, libera e incentiva a, a, a, a liberdade, ou seja, armas para o conjunto... Para o conjunto, não, armas para alguns setores da população brasileira, né? Porque quem é que está armado nesse país? E quem é que pode ser armado impunemente nesse país? Então, eu penso que nós estamos, nós estamos aí, né, debatendo. Eu acho que a gente foi importantíssima a vitória de Lula. É importantíssima não só para o Brasil, é importantíssimo para, eu vou dizer assim, para os democratas do mundo inteiro né? a, vitória, a vitória do Lula. Mas temos aí inúmeros desafios pela frente. Macaé, é, eu volto a citar a, a história que você contou sobre a descoberta de que água sobe morro, como o encontro da vida real com a escola, né? e aí o processo de transformação. E aí eu queria perguntar, como. A tua, a tua experiência é, é, diz para a gente é, a melhor maneira ou as melhores maneiras de atrair os estudantes, de atrair a juventude para uma pauta que valorize a vida, que valorize a igualdade, que valorize a, a solidariedade, né? E, e aproveito para te perguntar também, como os coletivos que estão organizados nas periferias, que queiram participar desse processo junto com a escola pública, o que, que eles podem fazer? Bom, eu, vou, eu vou sempre falar assim um pouquinho a partir da, da minha experiência. Né? É, aqui em BH, por exemplo, quando eu fui secretária, sucedendo a professora Maria do Pilar, a gente desenvolveu um programa de educação integral e que dialogou muito depois com mais educação do Ministério da Educação, que era uma ideia de educação integral, mas que não se pensa só para dentro das escolas, né? que se pensa em articulação com os territórios né? e com inúmeras experiências que nós temos nas nossas comunidades. Por isso que eu falo, fortalecer a educação, é preciso fortalecer também a cultura. né? Nós temos centros culturais, nós temos pontos de cultura, e a gente precisa cada vez mais atuar em rede, né? Eu acho que a escola ela pode ser, sim, né? esse, esse, esse centro, é, é, como que eu vou dizer assim, propagador, né? Punjante que, que nos ajuda a fazer essa articulação no território. Isso não existe somente a partir da política pública, porque eu quero dizer que eu já atuei em inúmeras escolas que se articulavam nas comunidades. Mas quando a gente tem o gestor público né? é, atuando criando mecanismos de financiamento que possibilitem a ampliação, a gente consegue ter um alcance muito maior. Né? Um alcance. Eu acho que a gente precisa... Eu, eu acredito muito na participação popular. Eu acho que nós tivemos experiências pelo Brasil nos governos do campo democrático e popular que elas foram importantes, como, por exemplo, o orçamento participativo, que é abrir o orçamento com as comunidades, as pessoas entenderem... É, do que, que se trata, as escolhas que precisam ser feitas, isso tudo, para mim, né, é, é, um, é um letramento político. Como é que escolas, centros culturais, os centros de referência de assistência social, né, espaços populares, bibliotecas comunitárias, bibliotecas populares, como que a gente constrói uma rede né, em torno dessa agenda da educação, da participação popular, da defesa da democracia? Bom, é assim que eu enxergo, né? eu acho que não dá para a gente ficar sozinho, sabe? Cada um só para dentro do seu mundo, as escolas para dentro das escolas. Não, a gente tem que olhar para os territórios, a gente tem que compreender que cenário é esse onde, a gente, onde nós estamos atuando e trazer para perto, e atuar em conjunto. Né? Isso é muito importante, né? para o fortalecimento, eu vou dizer assim, da, da, da participação, da democracia participativa Acho que é preciso a gente é, retomar essa construção. Isso foi muito forte, né? principalmente lá no, no início do governo Lula, com o fortalecimento dos pontos de cultura. Eu acho que essas práticas elas são muito importantes é, nesse momento que a gente vive, que são de fortalecimento de organizações que elas despolitizam o debate, despolitizam na medida em que elas é, trabalham quase que com dogmas. É quase uma seita, porque tem algumas, alguns dogmas que não se conectam com a realidade. A gente viu cenas aí nesses, nesses últimos dias, né? que eu, eu me lembro... Tem um livro, eu estou tentando... Eu, queria, eu me lembrei aqui de um livro do... Ai, não vou lembrar agora. Acho que é Corações Sujos, do Fernando Moraes não sei se estou falando o nome corretamente, mas ele fala... Corações Sujos dos japoneses. É, eu acho que vale a pena a leitura desse livro, porque ele vai dizer, inclusive, como que em determinado momento, ali no final, quando né, acaba a Segunda Guerra Mundial, como que alguns jornais né, que circulavam ali na comunidade japonesa contavam a história completamente revertida, né? como se... O Japão é que tivesse ganhado a guerra. Então, assim, a gente fala de fake news, né? mas para dizer que esses métodos né? eles já foram utilizados. Eles são métodos da extrema-direita, né? é, porque eles trabalham com uma negação da verdade e com a construção de um pensamento né? é, fora da realidade ficcional mas as pessoas seguem ali como uma seita. Né? Então, acho que a gente precisa ficar muito atento a isso. Né? O Brasil, a gente viu no governo Bolsonaro crescer o número de células fascistas, nazistas no país, e, eu, eu falo, e é uma contradição em si. Né? Um país onde 52% da população é negra, a gente viu uma manifestação esses dias, tocando o hino nacional, uma população, uma cidade de maioria branca, né? fazendo sinal do fascismo. Ora, a maioria da nossa população é negra. Macaé, é, a, é, vendo por cima ah, um pouco o um mapa da votação, é, há uma, um, um certo contentamento em ver que, entre os jovens, entre os negros e as mulheres, a maioria não estava com o projeto fascista. Agora, há um desafio, eu suponho, que é, para os próximos anos, trazer muito mais as, as novas gerações para os ideais de fraternidade, justiça social, não é? É... Que, que, como que você imagina isso qual que é o teu sonho como é que você acredita que uh, a gente possa fazer isso contra toda essa máquina de ódio de repressão discriminação olha eu, eu assim a minha tese é que a gente cada vez mais a gente precisa estar presente nos territórios brasileiros. Eu acho que é estar próximo das pessoas. Né? Nós vimos um pouco acontecer esse movimento, a gente viu o que foi o segundo turno. Foi Aqui, BH foi muito bacana, né? É, a gente viu as pessoas com iniciativas próprias. Né? Não, eu, eu não preciso esperar alguém me dizer. Eu mesmo vou me organizar, eu vou pôr minha banquinha aqui na praça, eu vou para a rua. Mas, olha, nós estamos fazendo esse movimento, e aí, assim. É a eleição do presidente Lula, mas é muito mais do que eleger o Lula. Né? É a defesa de um projeto de sociedade, é a defesa da democracia, é a defesa dos direitos humanos, da pluralidade. Eu não acredito que isso possa ser feito, sabe, num discurso pairando acima das pessoas. Eu acho que isso só é possível na conexão. E é isso, eu falo, olha, a gente tem que se conectar com os nossos territórios. Né? Eu costumo dizer muito, ah, você defende a escola pública? Apoie a escola pública do seu bairro. Né? É, participe das reuniões da Comissão Local de Saúde. Né? Queira saber o que acontece na associação de bairro de onde você mora. Né, gente? Então, assim, é, é, é a política, eu falo, nós somos pessoas políticas, eu costumo brincar, a mulher negra a gente faz política todo dia, né? Dedicado no portão, no sacolão, para todo lado a gente está ali, né? fazendo política. Muitas vezes a gente não está lá na Assembleia, a gente não está lá, lá no Congresso Nacional, mas queremos estar nesses lugares. Mas eu acho que é fundamental as pessoas terem uma participação, entendeu? Compreender a, a, a ação política a partir do seu território. Porque, senão, a gente fala... Né, das, das questões ambientais, da Amazônia. Olha, mas essa destruição muitas vezes começa aqui no meu município, não tem uma coleta seletiva. Né? É, ou, onde tem coleta seletiva, imediatamente a gente quer tirar os catadores, quer privatizar, quer transformar isso num mercado. Então, se é um mercado, se tem lucro, já não pode ser mais aquelas pessoas né, que lutaram, que construíram essa agenda, essa pauta. Então, me parece que é fundamental sabe, a gente ter esse... Eu eu, eu, eu, trabalhei muitos anos na educação indígena e aqui em Minas, o pessoal, sempre fala isso: é um pé na aldeia e um pé no mundo. A gente não faz democracia se a gente não tiver esse pé na aldeia, né, e o pé no mundo. Eu acho que é essa tarefa agora. Sabe, Macaé, o, o, os territórios, né, as comunidades, as favelas, as periferias, como espaços de resistência que o são desde sempre, ganham um novo destaque nessa etapa da, da luta pela justiça social? Eles, esses territórios tendem a ser um novo foco da transformação, da revolução, diante de um cansaço, entre aspas, das estruturas mais tradicionais, como sindicato. Como que você vê isso? Você acha que tem essa perspectiva. Bom, essa agenda que eu já falei com você, que eu desenvolvo do Seja Democracia, está muito focada nessa ideia da periferia e da periferia como potência. Né? Quer dizer, a, a, as grandes ideias, as grandes revoluções hoje que estão se tratando no Brasil, é, no sentido de uma, de uma nova sociabilidade, né? me parece que isso é muito forte é, nesses espaços, nessas comunidades. E a gente precisa entender, né? é, é, a gente precisa entender mais e, e atuar no sentido de que políticas públicas, né? que políticas públicas são importantes e que construção é possível fazer é, com essas, esses setores, com essa presença. É, uma questão em relação, por exemplo, aos sindicatos, que eu acho que a gente precisa pensar. Né? Se a gente voltar à origem né, dos sindicatos, é, ela, é, ela é bem distinta do que a gente tem como sindicato hoje, no sentido de que hoje o que a gente vê, o que se chama de sindicato forte, são os sindicatos das grandes corporações, né, que já estão estabelecidas. Mas você pensa bem: o início dos sindicatos era exatamente a total ausência né, de qualquer reconhecimento de direito dos trabalhadores, né? ou seja, foi na total é, é, precariedade, na total opressão aos trabalhadores, que se instituíram sindicatos e que o sindicalismo é, é, cresceu. Eu penso que hoje, com o avanço né, nessa desregulamentação do trabalho, é, não é, a, gente tem, a gente precisa, né, é preciso inventar novas formas de organização dos trabalhadores. Né? Ou seja, é preciso, é preciso construir, eu acho que a gente está aí vivendo um pouco isso, é construir uma, um novo sindicalismo, mas nesse sentido, né? Como é que nós vamos dialogar? Eu vou falar, por exemplo, como é que nós vamos dialogar aí com milhares de trabalhadores que que que, que hoje trabalham, por exemplo, né, nos serviços de entrega por aplicativo? Ou o que é que significa esse tal de meia? Né? O que é que é esse microempreendedor individual? Que a gente tem uma massa de jovens hoje? que trabalham e que são meios e, e que muitas vezes querem vender um discurso do empreendedor, do empreendedorismo, e o cara se achar que ele é um pequeno empresário, quando, na verdade, né, ele é um trabalhador é, ultra-explorado, porque ele está completamente é, é, é, sem acesso aos direitos trabalhistas. Então, mas como que nós vamos dialogar com essa moçada, com essa juventude? Eles estão presentes, eles estão aí na cena pública, olha... E eles votaram no Lula. Então, a gente precisa a gente precisa dialogar. E aí não tem como. Eu falo assim, olha, quando você fala as mulheres, a população negra, porque somos nós que estamos sendo massacrados. Né? Então, a gente quer sim, a gente quer estar presente e a gente quer construir uma agenda e uma política, é, na verdade, de ampliação do campo de direitos, né? é, para a redução das desigualdades. E isso não é retórico, isso é o dia a dia, porque a gente vê a juventude morrendo aí, sabe? Não é só de armas, a gente fez um estudo aí do que morre de jovens hoje, em moto, por exemplo, nas nossas cidades, fruto dessa loucura, né? É, é, é, que virou esses aplicativos e tudo mais. A gente precisa repensar sobre isso, como dialogar. É possível? Que sindicalismo é possível dentro dessa cena? Macaé, você, eu, eu vi uma entrevista sua em que você falava de um projeto que você havia conhecido no Complexo da Maré, que é Favela 3D, Direitos, Diversidade e Disposição. Isso tem a ver com, com os projetos que você quer levar para o seu mandato? Aí aproveito para te perguntar se você já tem desenhado... Qual que vai ser o primeiro projeto que você vai apresentar como deputado estadual em Minas Gerais? E, terceira pergunta, numa só. Se você tivesse oportunidade de encontrar o presidente Lula e o próximo ministro ou ministra da Educação, qual a prioridade, qual a primeira medida que você ia pedir? Estou super afim de encontrar, hein? É, é a palavra de ouro. Quem que é o próximo ministro da Educação? <risos> Olha, eu, o ministro da Educação, eu acho que o ministro ou ministra né, da Educação, eu acho que tem tarefas aí importantíssimas. Né? Eu poderia fazer um pedido na só, vamos retomar o Plano Nacional de Educação. O que, isso aí já é assunto, né é, é, assunto aí para quatro anos do novo ministro da Educação. É é minimamente como é que a gente retoma né, o, que era, o que são é, é, propostas construídas pelo, pelo conjunto das, das comunidades escolares no Brasil, a partir das conferências municipais, estaduais e da Conferência Nacional de Educação. Eu acho que está ali. Né? Agora, temos uma série de dificuldades, porque foi desmontado, né? assim, foi desmontado quase tudo no âmbito do Ministério da Educação. Então, eu, eu pediria para ele assim, né? muito compromisso a partir de uma agenda que já foi estabelecida, né? e não foi estabelecida por mim, foi por, por um conjunto né, de trabalhadores, estudantes, profissionais da educação, enfim, com a participação do próprio Congresso Nacional, a agenda do Plano Nacional de Educação. Né? Eu, eu, eu falo disso porque assim, tem inúmeras coisas... Eu comecei falando da educação infantil, da educação básica, mas assim, eu acho que tá ali né, as nossas metas. Eu não, a gente não tem muito o que inventar, não. Vai seguir firme ali naquela, naquela agenda. Você falou sobre Favela 3D, né, que era uma iniciativa lá da, da favela, do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, na favela da Maré, que era um pouco é, esse debate, né, como pensar políticas públicas para as nossas periferias e para as favelas, é, saindo dessa perspectiva que ali é um lugar só da falta ou dessa visão trazida pelo Bolsonaro que favela só tem bandido, né? Mas reconhecendo a potencialidade, as, as iniciativas é, existentes nessas comunidades, basta a gente ver o que foi a pandemia. Né, gente? Se não fosse a articulação das próprias comunidades a tragédia no Brasil teria sido muito maior. Porque Nunca dependeu do governo federal, nada foi feito. Né? Então, a gente viu ali a solidariedade, a sociabilidade, é, várias iniciativas dessas comunidades na sua, na sua auto-organização. Né? Então, é, é, me parece que a gente tem aí uma potência muito grande. Né? E, bom, PL Olá. a gente... Só, só para só esclarecer a, a, a, aqui o significado de favela 3D. Direitos, diversidade, disposição. E aí, aproveito, você viu que eu usei a expressão esclarecer. Esclarecer. É... A gente tá. brinca. Vamos escurecer. Isso. Direitos, diversidade e disposição. É, para a gente saber aí o que, que significa favela 3D. E depois é, eu queria que você falasse um pouco sobre é, essa expressão, esclarecer, que é, hoje ela tem um significado outro, né? que, eu não, que eu não conhecia ah, há alguns anos passados. É, esclarecer o movimento, é que a gente faz sempre essa um pouco tentando trazer à tona o que que algumas expressões que são comuns né elas têm na verdade na sua essência de racismo né porque esclarecer é tornar claro tornar foi foi lido durante muito tempo como tornar branco o oposto que seria tornar negro né seria é, uma coisa negativa então a gente fala vamos esclarecer não vamos escurecer né? escurecer no sentido de que para nós escurecer é uma coisa boa né é, é, é nesse sentido aí que a gente fala traz aí um debate em torno dessa dessa palavra é, eu fal, a gente fala de você fala de você diversidade estava do projeto que o projeto número um que você pretende apresentar na Assembleia legislativa é, eu, eu falei eu já, eu ainda não tenho ainda esse projeto número um porque a gente vai fazer isso coletivamente, né? a gente estava esperando passar esse segundo turno, mas, assim, eu tenho algumas agendas que, para mim, elas são muito importantes, né? esse olhar para a educação. Na campanha, o pessoal me dizia qual vai ser a sua grande vitória ou o seu grande projeto. Eu falo, minha grande vitória e grande projeto não é um PL, não é um projeto de lei, mas é interromper a ação do governo Zema que quer entregar a gestão das escolas públicas para organizações sociais e iniciativa privada em Minas. Então, na verdade, a minha pauta né, é uma pauta de resistência contra a privatização da rede pública escolar de Minas Gerais. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, a gente, tem, precisa, a gente precisa trabalhar muito marcos normativos, sem sombra de dúvida, mas no Brasil hoje também se trata da gente resistir, fazer prevalecer é o que nós bravamente conquistamos lá na Constituição de 88. Então, não retroceder desse princípio. Né? Dinheiro público para escola pública, né? escola pública como direito, como dever do Estado, dever da população. Só para dizer, agora, a gente tem aí inúmeras agendas né? ligadas à pauta das mulheres, ligada à pauta do combate ao racismo, mas, do ponto de vista da educação, né, me parece que é fundamental aí a gente ter isso em mente, de não deixar avançar nenhuma agenda em torno da privatização das escolas. É, contra a destruição, né? Que era a, a, a, o projeto anterior, né? Estava no, no plano federal. É, mas em Minas Gerais a gente tem peculiaridades, né? O governo Zema ele, ele implementou escola Cívico-Militar, ele fez uma ação bastante violenta no sentido de municipalização né, de todo o ensino fundamental, e é, em é Minas Gerais a gente precisa entender essa peculiaridade. Nosso estado tem 853 municípios, tem pelo menos 300 municípios que têm menos de 10 mil habitantes. Então, uma agenda de municipalização completamente desmedida entregando todo o ensino fundamental para os municípios, na verdade, é uma agenda de desresponsabilização do Estado com a educação, porque, de fato, esses municípios eles não têm condições né, econômicas de arcar com esta oferta educativa. O que a gente vai ver é que o município recebe o ensino fundamental e acaba com a creche para a escola, porque ele não consegue manter. Né? Então, é, é, essa é uma agenda. E a terceira, a entrega mesmo de toda a escola para a iniciativa privada. Aconteceu é, em poucas escolas, mas é uma ação absurda. Para você ter uma ideia, os professores né, e diretores, muitas vezes eles foram informados à noite que no dia seguinte eles não podiam aparecer nas escolas. Uma ação truculenta, né? é violenta. E aí chega uma instituição completamente estrangeira né, para administrar aquela escola. A gente sabe que isso está fadado ao fracasso, mas é perverso, porque são anos, né, eu falo, são anos é, é, de atraso até que você consegue reverter medidas é. dessa, dessa natureza. Macaé, é... muito obrigado. Prazer falar com você. Eu queria pedir que você fizesse uma consideração, que você desse uma mensagem final para a gente antes da nossa próxima entrevista. Bom, eu vou pegar o eixo que você lembrou da minha entrevista lá, do, do Favela 3D, né? Diversidade, é, democracia, vou falar é tudo com D, né? disposição dizer que é isso que a gente tem pela frente né gente direitos que é o que a gente quer A gente quer é, na verdade é cada vez mais fortalecer a democracia brasileira né? sem democracia não tem direitos não tem direito para todos né? é, pensar em direito o conjunto da população brasileira é reconhecer a sua pluralidade é reconhecer a sua diversidade e dizer que a gente, para a gente nos manter né, com disposição e com esperança. A liberdade é uma luta constante. Eleger Lula foi fundamental. Eu considero que foi. Nós estamos dando uma lição e nós estamos dando uma contribuição né, para o fortalecimento da democracia, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas não nos iludamos. Nós temos que nos manter em constante estado de luta, de esperança, como diz Paulo Freire, de uma esperança ativa. Então, é isso, eu quero agradecer muito, agradecer aquelas pessoas que acreditaram, confiaram na minha pessoa, no nosso projeto para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, me solidarizar com meus companheiros, professores, educadores, militantes do movimento negro do Brasil inteiro porque são muitas trocas eu acho que isso também é um elemento importante que a gente precisa dizer né é, durante todo esse período aí do governo Bolsonaro a gente a gente teve muito conectado pelo Brasil trazendo uma agenda de defesa da escola nos apoiando mutuamente pelo Brasil e a gente seguindo em frente né com muita esperança temos muito trabalho pela frente mas disposição, um dos 3D, nunca nos faltou, né? nem nos faltará. Muito bem, Macaé. Muito obrigado a você, tá? Um beijo, é, muita boa sorte na, na, no seu mandato. E vamos conversando para que a gente possa também contribuir naquilo que você precisar. Tá bom? Obrigada.